Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Domex, também conhecido como Rafael Gomes, sou da comunidade docker e atuo lá como docker é uma espécie de evangelista docker no Brasil. tá? Eu sou autor, também sou autor do livro Docker é para desenvolvedores. Eu estou aqui nesse vídeo para convidar você para o DevOps Days Brasília. Para quem não conhece, o evento DevOps Days é o um evento que cunhou o termo DevOps no mundo, tá? Porém, ele é um evento super técnico, não é um evento que tem palestras do tipo comerciais, que vendem produtos e é nada do tipo, tá? Se você quer ir de fato à fonte, de fato discutir com pessoas que estão de fato é, discutindo um assunto cultura DevOps, esse é o um evento pra você. O evento acontece no dia 18 de novembro, ele acontece em Brasília, no Parque Cidade Corporate. É um ótimo prédio, com ótima estrutura, um prédio super novo, tá? É, esse evento vai contar com palestras sobre GitLab, Puppet, Docker, Chef, Rancher e ótimos creches de sucessos auto, é, sobre automação e métricas no governo. Tá? Ele é um evento com as últimas tecnologias de mercado, como você pode ver, e com ótimos técnicos envolvidos. Né? Então temos nesse evento nomes como Guto Carvalho, Miguel e funcionários de empresas famosas do assunto DevOps, né? que é funcionários da Chef, da Red Hat da Globo.com e muitas outras, tá? É um evento de um único dia, tem uma grade única, ou seja, você vai participar de todo o evento, vai poder interagir com todos os palestrantes, tá? Se, não, se você não quiser, você não vai perder nada do evento, tá? Ele terá um momento para você conversar, não é naquele momento ali que você vai fazer um lanche fora da sala, né? Vai ter um momento de lanche que você vai poder interagir com todos os palestrantes, com aquela pessoa que fez aquela pergunta interessante, que está um pouco encaixada com a sua dúvida, então aproveita esse momento para interagir, tá? E o mais legal de tudo é que você vai estar em um local que as pessoas de fato querem discutir técnica, querem discutir as melhores formas, as melhores práticas de fazer DevOps, tá? De de fato é, exercitar a cultura DevOps, tá? Você não está ali com pessoas que estão ali querendo comprar produto, vender produto, é, apenas isso. Você está discutindo com pessoas de fato interessadas em um assunto mesmo, né? Isso para mim é algo muito relevante nesse tipo de, de evento. É. Se quiser saber mais, olha nesse link aqui que está embaixo, corre lá, lá tem preços, tudo, os outros palestrantes, a grade completa, tá? Se você é membro da Cultura DevOps, de algum, de alguma tecnologia da Cultura DevOps, membro da Docker BR, da Puppet BR, qualquer, qualquer comunidade dessa no Telegram, entra lá que tem cupons de desconto. Se você é do governo, você tem como contratar o empenho, tá? Entre, entre em contato com a organização do evento. Então, só não vale ficar de fora. Tá? E também só não vale depois ficar reclamando que não tem eventos relevantes do tipo no Brasil, porque tem, tá? e quando tem, normalmente essas pessoas que mais reclamam não vão. Tá? Então, se você está muito chateado que esses eventos grandes, eventos relevantes não acontecem no Brasil, comece a participar de eventos como esse. Tá? Vai lá, se inscreve, o preço não é caro, para o nível do, do, da, dos palestrantes, para o nível das palestras que a gente tem, está praticamente de graça. Tá? Infelizmente eu não estarei no evento, porque eu não sei se você sabe, mas eu machuquei a sério a cravícula jogando rugby, eu quebrei a cravícula, estou, vou fazer cirurgia, então se eu não fosse isso, com certeza eu estava aí, tá? Ou seja, se você não tem nenhum problema de saúde grave e pode ir para o evento, vá, porque se você perder, você vai se arrepender. Obrigado.